Em minha vila pra seguir meu coração Eu as esculturas de barro Essa é minha arte O ninja mais poderoso do corpo de explosão ah, A arte pode transformar todas essas vidas Mas existe uma técnica proibida Meu que é quem, quem cai vai ficar mais poderoso ainda Transformando meu chakra em argila explosiva Explosivo imbatível me chamam de terrorista Nuvens no um casaco preto chegar até mim Talvez eles viram o um potencial um de um artista Me chamaram pra... de uma cauda e tive e foi bo. me ajudou a capturar outro monstro dessa vez o de três caudas e foi Bum. Respeite a minha arte Naruto não me insulte. Eu vou extrair as bijus do Jirik e depois cumprir o plano da Gatsuki, dar vida ao monstro de três caudas da JUPI ah, dá matar o que eu sou capaz de fazer. Minha arte é explosão, e por ela eu dou minha vida. Mas minha arte é explosão, eu me matei pra matar só as futebols. Vou te explodir com minhas vilarezes.